Bom dia, galerinha! Tô voltando aqui esse dia do... da greve geral. Trânsito complicado na região do subúrbio. A cidade provavelmente vai estar tá vazia. Opa! Opa! Opa! <risos> Só que não! Tá é, concentrada e engarrafada. Hoje é bem aquele típico dia para você não sair de casa. Por quê? Chuva forte. E greve geral. A greve é contra a, o projeto de terceirização. se acompanhando aí pela mídia e vê o problema que é isso, né? Antes eles não poderiam terceirizar totalmente a cadeia, no caso a atividade fina poderia ser terceirizada E o projeto de lei ele vem para alterar isso, né? Terceirizar tudo, então aí o que é que você tem no mercado terceirizado? Você tem salários mais baixos, você tem a um mão de obra menos qualificada. O número de acidentes com terceirizados é muito maior, caso despreparo, né? Óbvio, você tem salários mais baixos porque. Você não precisa estar contratando algo tão bem qualificado. Logo, o cara não pode cobrar muito. Por exemplo, o cara é amador. Tipo, sei lá. A área de TI é uma área fim e não, né? É, é, é área meio. Logo, o nosso histórico com a terceirização é, é imenso. Pra não dizer totalmente. eu meu eu costumo já trabalhar terceirizado digo assim que os salários são horríveis horríveis para você ganhar relativamente bem você tem que ser um puta profissional velho tem que ter um currículo muito bom você tem que ter experiência e tem que ter além de tudo um ótimo networking porque é legal não adianta você ter um excelente currículo se você não conhece alguém possa lhe indicar uma vaga boa. Conheço gente... Que tem um currículo do caralho. mestrado e as porra. Mas não consegue se inserir no mercado. E aí tem que fazer prova de certificação. Tem que ter ITIL, CCNA... IECOBIT, IECCNP... CSM, CSA, RHCE. Enquanto outros, só por conhecer pessoas um pouco mais influentes. Consegue transitar de um lado para o outro sem muita.. dor de cabeça, sem muitos problemas. Eu, graças a Deus, dou sorte. Conheço uma galera muito boa, meu network é forte também. Mas não vou tirar o mérito da minha qualificação, né? Eu me fodo estudando. Quando eu pego um problema, eu... eu vou até o limite pra resolver. Só ver, cara eu... parece que é maluco, né? Quem me vê, assim, pessoalmente, no dia a dia, vê quando eu tô com um problema, identifica logo. Vê que a barba vai ficar grande, vai ficar largado. Eu vivo para aquele problema. É até resolver. Então. Minha parte eu faço. Eita caralho! Vocês viram? Porra ali emborcada. Jesus! Rapaz, qual foi ali, velho? Porra, capotou. Nossa, Eu fiquei preocupado aí agora. Porra, porra, pivete. Uhum! Tá gravando ainda? Tá filmando? Porra, pivete. Qual foi ali, pivete? Meio de meiro, chegando no trabalho. Are you kidding, man? Verdade vou chegar eu vou tomar um suco logo pensando o uma galerinha para vocês que ficam Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sei lá a hora que está tá vendo essa porra E... Vamos ver, né? Hoje, hoje é um dia que promete eu, Inclusive, acho que eu vou filmar também a, a volta né? Vou descarregar tudo aqui, fazer o upload E aí, mais tarde Pega mais um pouquinho, porque acho que Tem cara que vai render, viu? Valeu, um abraço para vocês, tchau, tchau.